O Orçamento da Saúde, em 2016, está seriamente ameaçado. Os dados estimados para a receita corrente líquida, que representa aquilo que o Governo Federal arrecada, de impostos, de tributos, está em torno de 688 bilhões. Isso significaria, para o setor saúde, apenas 90,9 bi 10 bilhões a menos do que foi aplicado em 2015 quando todos sabem que esses recursos já eram suficientes para garantir a universalidade e a integralidade do SUS amanhã para piorar a situação será votado o orçamento de 2017 e esse orçamento de 17 pretende fazer com que o gasto em saúde no ano que vem seja também bastante limitado em torno de 100 bilhões de reais ou seja no ano de 2017 nós vamos voltar a aplicar o que nós aplicamos em 2015 um tremendo retrocesso desse governo interino que pretende congelar os gastos sociais por 20 anos. No mês de agosto é um mês de luta, é um mês em defesa do SUS, é um mês de ocupação do Congresso Nacional contra o impeachment, contra a PEC 241, que quer congelar os gastos públicos por 20 anos, e contra a PILOA 2017, que quer tornar os gastos da saúde insuficientes para atender as necessidades de saúde da população. Vida longa ao SUS, vamos à luta! Abaixa o golpe, fora Temer!